Olá, pessoal! Tudo bem? No último vídeo foi iniciada a intuição para o operador Laplaciano no contexto de uma função com esse gráfico e representando com o um campo gradiente. E aqui iríamos pelo cálculo envolvendo isso. A função que tínhamos aqui era uma função de duas variáveis, definida como f de x e y, que neste caso seria igual a 3 mais o cosseno de x dividido por 2, multiplicado pelo seno de y dividido por 2. E o Laplaciano que iremos definir com esse triângulo de cabeça para cima é um operador de F e é definido para ser a divergência, então seria nabla vezes o gradiente, que é nabla de F. E duas diferentes coisas estão acontecendo aqui. E a primeira coisa que precisamos fazer é pegar o gradiente de F. Para isso, nós expandimos esse triângulo como um vetor cheio de operadores de diferencial parcial parcial, parcial x e parcial, parcial y. E com o gradiente, você visualiza multiplicando isso pela função. E se você fizer isso, iria aparecer com um vetor cheio de derivadas parciais. Então, você pega a parcial de f em relação a x e a parcial de f em relação a y. Esses são dois componentes diferentes dessa função de valor vetorial, que é o gradiente. E em nosso exemplo específico, quando pegamos a parcial derivada de f em relação a x, o que conseguimos é... Bem, primeiro olhamos aqui, 3 parece uma constante, então nada acontece. O cosseno se divide no meio, e pegamos, então, 1 dividido por 2. E a derivada do cosseno é seno negativo, e seno y dividido por 2. Pois bem, y parece uma constante, então nosso seno de y dividido por 2 seria uma outra. Sendo assim, na nossa derivada, nós só mantemos essa constante ali. E depois, para o segundo componente, a derivada parcial de f em relação a y. 3 ainda parece uma constante, e agora nosso cosseno de x dividido por 2 parece uma constante. Porque no que se diz a y, x é uma constante, então o cosseno x é constante. E daí temos o seno de y, que tem uma derivada do cosseno. E também pegamos dele 1 dividido por 2. E quando você pega uma derivada de dentro e depois a de fora, é cosseno independente do que estava ali. Neste caso, então, fica y dividido por 2, e estamos multiplicando pela constante original, cosseno de x dividido por 2. E ainda temos nosso cosseno, já que era constante vezes variável, x dividido por 2. E esse, então, é o gradiente. E o nosso o próximo passo aqui é pegar a divergência disso. Com a divergência, vamos pegar o operador del e pegar o produto escalar com isso aqui. Tendo um pouco de espaço agora, iremos pegar aqui um vetor, que é basicamente o mesmo que esse aqui. E eu digo vetor, mas é mais como se fosse uma coisa vetorial. E pois bem, parcial, parcial x e parcial, parcial y. E agora vamos pegar o produto escalar com ele. Então vamos copiar ele aqui e vamos deixar um pouco mais de espaço aqui para podermos calcular. E pois bem, quando você vai pegar esse produto escalar, você multiplica esses componentes no topo juntos. Então, vamos pegar a derivada parcial em relação a x disso tudo. E quando você faz isso, você consegue... Bem, ainda temos aquele 1 dividido por 2 e depois a derivada negativa de seno dividido por 2. Então, esse 1 dividido por 2 vai para fora quando você está pegando a derivada de dentro. E a derivada de cosseno negativo e seno negativo, o cosseno negativo do que está dentro, então, x dividido por 2. E, claro, vamos ainda multiplicar por isso. E isso parece uma constante, o seno y dividido por 2. E multiplicamos por isso, depois colocamos isso, porque ele é como um produto escalar. Você adiciona isso ao que parece quando você multiplica esses dois próximos componentes. Então, vamos colocar aqui o 1 dividido por 2 e depois o cosseno de y dividido por 2, que quando feita a diferenciação, também teríamos 1 dividido por 2. E, novamente, temos para fora o 1 dividido por 2. E a derivada do cosseno é seno negativo. Então, estaremos pegando o seno negativo e as coisas que estão dentro, neste caso, y dividido por 2. Depois, continuaremos multiplicando pela constante. No que se diz a respeito de y, cosseno de x dividido por 2 é uma constante. Então, multiplicamos isso por ela e, depois, essa é a divergência do campo gradiente. Então, a divergência do campo gradiente de nossa função original nos dá o laplaciano, e de fato poderíamos simplificar isso aqui pelos termos serem idênticos. Porém, o ponto principal desse vídeo é como você vai por esse processo, onde imagina pegar o gradiente de sua função e depois a divergência dela. E é isso que o operador de Laplace, ou laplaciano, é. E é isso, pessoal, espero que tenham aprendido e até a próxima.